Tudo... pode abrir a primeira aí, pessoal que gosta de games, eu vou falar sobre como se tornar um Gamer Pro, viu galera? Obrigado ao Júnior aí, ó. pessoal do Cosplay, os meninos aí, tudo bem? Meu nome é o Álvaro Oliveira, vocês vão saber do que se trata, gostei da camisa aí, viu meu brother? Pessoal, todo evento, quero chamar a atenção... O nome do clube se chama Cúpula do Trovão, crescido aí pelo Brasil. Eu quero dizer para vocês um pouco como isso se tornou realidade, virou canal e agora está viralizando. Tá bom? Pessoal, muita gente acha que videogame é diversão, videogame é brincadeira. A nossa geração era, não era? A nossa geração videogame era, era, agora não é mais, né? Porque você deve se tornar um game pro? Eu também não pensava, eu também não pensava, pra mim foi diversão. Até eu conhecer um Game Pro. Conta essa história aqui rapidinho pra vocês. Ele fez uma aposta pra mim. Ele fez uma aposta comigo. Eu preciso mostrar pra você a diferença de ser um cara que joga casual e um cara que joga por esporte. Foi na minha casa e eu achei que sabia tudo. Tudo, tudo de videogame. Sempre fui o, o cara mais adiantado da turma. Falava de tecnologia, essas feiras eu ficava doido. Nossa, caramba! Eu vou falar para vocês, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. O com como a pessoa pode se tornar pró. O que é um jogador pro, É um, um cara que consegue jogar um xadrez acima de uma dama. Isso nivela o quanto você consegue pensar rápido, é, ser inteligente... O que, que a gente comenta sobre tecnologia? O cara trabalha, o cara estuda e não consegue sair do lugar. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Então, olha só, gente. Pessoal que está no fundão quiser saber, pode vir para cá, pode sentar. Aqui tem quatro, cinco cadeiras, tá bom? Então, olha só. Fez uma aposta com a gente. Eu, meu irmão, mais dois amigos nossos. Viu a gente jogando, o jogo chamava Tekken. Quem conhece Tekken? Eu era o cara viciado. Goiânia, chegava na Games Club, olha, ixi, chegava igual o rei assim. Câmera lenta assim, nossa, o Ceado chegou, o cara chegou. Tinha esse negócio. na nossa geração, né? É claro que essa geração é diferente. Por isso o videogame era diversão, hoje é coisa séria. Hoje tem gente ganhando dinheiro com isso, correto? Tá bom. Vou explicar como as coisas vão acontecendo. Ele falou o seguinte: a gente, o nosso clube já era sacana. Quem apanhava muito no videogame tinha uma, uma como se viu, uma prenda. É até pesado, não vou falar muita coisa aqui não, mas tinha que fazer sacanagem. Tio Jack Cass. A gente foi moderando, as coisas ficam pesadas. Ele fez uma aposta com a gente. Gente, eu aposto com vocês 100 reais na minha mão, se eu perder para vocês. Eu falei, uai, eu já sou viciado. Eu já sou oficiado, acho que eu sou um dos melhores de Goiânia. Aí estava o meu irmão, que é um cara inteligente demais, outros dois amigos meus, vamos embora, vamos embora, né, só que eu tenho que ganhar 10 de vocês, vocês têm que ganhar duas de mim, beleza, comecei a jogar, simplesmente eu comecei a jogar, eu falei, meu Deus, eu não mexia, eu não mexia, eu falei, esse cara é inteligente demais, antes de eu dar qualquer golpe, o cara já sabia Cara, que que é isso, velho? Que que é isso? Eu ficava assustado. Ganhou de mim 10 a 0. Ganhou do meu irmão 10 a 0. E eu achava que eu estava no último nível, no último grau. Jogava tudo. O sonho, mamãe, papai, ter dado o meu primeiro Super Nintendo. Eu era o cara sempre adiantado. Comprava revistinha. Mas não sabia que isso aí poderia nivelar outra coisa à frente. Tá? Presta atenção. Por que você deve se tornar um Game Pro? Na verdade, um amigo meu, ele ficou nervoso, era o seguinte, jogava, ele jogava com a gente, eu tentava tanto assim, nossa, meu Deus, meu Deus do céu, peraí gente, vamos dar uma parada, foi daí onde eu vi que a coisa começou a ficar séria. O que envolvia? 100 reais dele, 50 reais do meu irmão, o meu jogo original, o único jogo que eu tinha, original, e os dois jogos originais do nosso amigo. Se nós perdermos, ia dar tudo para ele. No último grau, ele perdeu. Ele perdeu, o último grau Era 9 a 1 por um amigo meu Por sorte, tanta gente agitar, Ele perdeu Gente, a hora que eu vi a cara dele, ele fez assim ó. Eu falei, por que, que você está tão triste? Você ganhou dos quatro caras mais viciados que eu já vi na minha vida E eu? Cara, eu sou Game Pro O que, que é Game Pro? Não, eu, eu treino Mas você treina videogame? Pra quê? Pra que você tem videogame? Você é cã de menina, é diversão nossa. Não, é o seguinte, eu nivelo a minha, meu raciocínio, a minha inteligência, através do videogame. Vai videogame é coisa de menino, cara. Na minha época, nós era menino, né? Hoje é com Então, vamos lá, prestar atenção. Ele falou, o dia que ele falou pra mim, Warley, eu tenho como obrigação de ganhar de vocês. Porque eu sou pró. Ah, mas, que obrigação? Nós... Ele tinha obrigação. Eu falei, e aquilo mudou minha vida. Eu falei, cara... É verdade. Só para explicar para vocês, sabe quem ele é hoje? Só para você saber. Pessoal, igual eu trouxe um amigo meu ontem, ele ficou, meu Deus, será que isso aqui é besteira? Esse, eu, eu trouxe ele na feira de tecnologia. Se, cultura pop hoje é? Cultura pop. É a moda, né? Falou para mim, olha, o dia que essa galera... Presta atenção. O Ricardo sabe, hein, Ricardo, contra trouxe um amigo meu, falou, o dia que essa galera acordar para o mundo e querer ganhar dinheiro, ninguém que estava aqui ontem... É, vai ser pobre na vida. Ninguém. Todo mundo aqui está à frente da sociedade que não. Então eu sugiro vocês que arrumem alguma coisa para você estar acima da tecnologia, porque o mundo está girando. Sabe quem esse amigo meu pró-ó oh, hoje é? Delegado da Polícia Federal de Goiás. Ganha 15 mil por mês. Aquilo mudou minha vida. Hoje esse amigo meu é delegado. Agora me fala, o cara é viciado em videogame, o cara é um vagabundo. Léo não é? Vamos lá. Por que, que você deve se tornar um Game Pro? Esse aqui é o, o, o primeiro de tanto fazer sacanagem com os amigos, mas colocar foto na... Eu, eu me obriguei a correr atrás de aprender a fazer montagem. Não sabia mexer em Photoshop, nem em Corel Draw, nem... Eu, eu hoje trabalho com Photoscape, é o mais simples de todos o celular. Eu aprendi a mexer... Alguém que sabe mexer com Corel Draw? Vocês sabem mexer com Corel? Corel, sabe mexer com Corel? Você sabe fazer flyer esses três? Eu tive que aprender porque eu não aguentava mais os caras curtir com a minha cara. Eu, infelizmente não trouxe uma montagem aqui porque é zoeira demais, né? Vamos lá. Desde 2005, um grupo de amigos jogando por hobby, pensando que tinha feito tudo, quando nos deparamos com gamers pro e ficamos impressionados. Claro que é diversão, né, galera? Claro que é diversão. Eu fiquei impressionado. Tá bom. Ó, oh, essa aqui é uma montagem que eu fiz. Essa montagem viralizou na internet. Os eventos animes estão tá sempre a gente. Isso aqui é a... Pra <risos> quem sabe inglês, por favor. Não... É a seleção de personagens. Aqui no... aqui no fundo tinha o símbolo do Mortal Kombat. Isso aqui é um campeonato que a gente fez em Goiânia. Eu coloquei outros personagens que não tem nada a ver. E... Dá pra vocês verem que é zoeiro, né? Claro, né? Ah, essa aqui foi a semifinal de um amigo nosso. Esse meu amigo aqui, talvez ele vai chegar aqui hoje ainda. Esse amigo meu aqui, era frentista de posto, antes de entrar pro clube, frentista de posto. Esse amigo meu aqui, era vagabundo. Vagabundo, guitarrista, estudou a vida inteira guitarra. Eu, ele é grato comigo até hoje, eu ajudei ele a acordar pra vida. Sabe como? Videogame. Você percebe que eu mudei a vida desse cara Ele estava junto Quando ele conheceu esse Game Pro Depois eu vou explicar o que é esse cara Esse cara tinha uma banda comigo Meu sonho de guitarrista de, de cantar Ele é um dos caras que mais toca guitarra em Goiânia Embora alguns de vocês devem conhecer Esse cara é respeitado Por nomes de Goiânia igual Luiz Valdonale, João, João, João, João Fernandes É um dos maiores Esse cara ainda é um dos maiores guitarristas de Goiânia Sabe o que ele fazia? Ficava o dia inteiro na casa dele estudando Guns N' Roses, Steve Vai, Van Halen. Uma coisa que eu admirava. Eu chegava lá e ele fazia assim com a guitarra. Quero fazer uma banda com você. Eu estudei no Vega Valley. Alguém me apresentou. Quero fazer uma banda com você. Você toca demais. E o meu sonho é ser cantor. É, eu era ruim demais. Não cantava bosta nenhuma. Presta é atenção. Não pode falar palavrão. Não. Perdão. Isso é a linguagem. Então olha só. Eu percebi que ele foi ficando para trás de mim. Eu sempre fui um cara interativo. Vamos embora pra frente, vamos embora pra frente. Ele, no quarto dele, estudando guitarra. Ele me ensinou muita coisa. Muita coisa. Teve paciência para mim aprender a cantar as músicas em inglês. Eu não cantava nada, gente. Cantava nada. Só embromava. Tinha 16 anos quando eu conheci ele. Ele já tinha uns 22. Presta atenção, gente. Nós jogávamos videogame, brincava E o dia inteiro ele estudando guitarra, achando... Que o empresário ia encontrar ele dentro do quarto dele. O empresário ia tentar encontrar ele e jogar ele para o mundo. Se a gente tocando em barzinho, eu percebi que isso não vai, cara. Não vai. É claro que a nossa banda, nós conseguimos um baixista top demais, acabou a banda. Baterista, bom demais, acabou a banda. Você sabe por quê? Não tem ação. Não tem ação. O dia que conheceu o Game pro, eu falei, cara, eu acho, a gente sempre acha que sabe das coisas. Sabe quem é esse cara hoje? Hoje esse cara ganhou 8 mil reais. Hoje ele é gerente. Hoje ele tá no SEPairro, viu, gente? Gente, esse amigo meu tá no sepairo. Só que ele não tá preso, não. Ele é gerente da... Ele é policial, penitenciário, agente e penitenciário. Ganhou 8 mil. Sabe como? O Arley, eu quero ser alguém na vida. Saiu da cadeira. Começou a... Tudo que ele falou, cara, tudo que você vai fazer, aprofunda aprofunda, o dia que você vai numa feira dessa você vai em qualquer show, aprofunda aprofunda qual é a ideologia de você aprender a fazer uma coisa bem, aprofunda estudou, passou no concurso hoje ele é um dos melhores jogadores de Tekken de Goiás, e do Brasil, tá competindo online hoje, vai ter o campeonato treta lá em Ribeirão Preto, ele tá indo talvez eu não vou poder ir, vai competir o personagem dele é o Grand jack viu gente, Está aqui ó Léo o essa aqui foi a final do Campeonato Goiano, a semifinal, na verdade, e o Jefferson com o Pooh. Só falar para vocês, hoje o Jefferson trabalha numa empresa distribuidora, o cara hoje é outro, porque a gente se reúne para conversar, galera, sabe aquele golpe daquele cara? Vamos aprofundar, vamos fazer essas coisas, vamos ficar fazendo, jogar, tudo que você vai fazer na vida, não vamos jogar videogame não, vamos jogar, vamos para frente. Ó, oh, como, como alcançar um patamar mais alto se já achava que estava no topo? Presta atenção. Eu também. Presta atenção. Eu coloquei a foto do, desse cara muito louco aí só para... Primeiro, você tem que interagir de uma forma que você nunca interagiu. O que, é que nós fazemos com cultura popular? Se aproximamos das pessoas, não é isso? Não é isso? Se você não tem essa... Se é tímido, não tem essa capacidade, você só tem uma saída. Se os outros, use outros talentos em outras alas que você domina. Gente, é o seguinte, eu vou falar que o que eu vou ir me tornando. É, hoje eu canto na maior banda de de, de eventos do estado de Goiás, do centro-oeste, chama Banda Ciclone. E já realizei meu sonho como cantor, mas sabe como que eu entrei na banda? Sabe como que eu entrei na banda? Meu sonho era entrar nessa banda, a banda Ciclone. Era o meu sonho. Sabe como? Mandei uma carta um ano atrás para esses caras. Nem falaram comigo. Fui crescendo, tocando em outras bandas. Sabe um show que eles iam ser contratados, a festa da Selg? Mais para 5 mil pessoas em Goiás, todos. Esse show era para ser da Ciclone. Esse show era para ser da Ciclone. A banda Ciclone. O que, que aconteceu? Eu, na banda concorrente. O pessoal da Cego viu vídeos meus, eles viram vídeos meus, sabe como? Cantando, tocando, fazendo aquelas coisas, mexendo com, com slide, além de cantar. Eu cantava e usava isso aqui ao mesmo tempo. Só que tinha, eu tinha uma coisa que nenhum outro vocalista tinha, e eu acho que ainda não tem. Quem mexe com música sabe. Além de cantar agudo, cantar afinado, saber tocar instrumento, eu fazia uma coisa. Para mim chegar onde eu cheguei, eu usei uma coisa que não tem nada a ver com cantar bem. Sabe o que, é que eu fiz? Eu era o cara da capoeira. Eu era o cara da capoeira. Presta atenção. Esse show da Selga era para ser da banda Ciclone. Sabe para quem foi? Para a banda Fox. Eu quero esse cara. Eu quero esse Eu cutuquei a banda Ciclone porque eu usei outra coisa. Eu só cutuquei. Sabe que quando acabou o show? Eu fiquei sabendo isso depois. Os caras ficaram assim, ó. Cara, eu vou contratar esse cara, velho. Ou contratar esse cara, esse cara aí é diferente. Mas sabe por que, que eles me contrataram? Sabe por que, que eles me chamaram? Porque eu cutuquei o, o coração deles ao bolso. Eu tirei um show deles, que eu sei que o um empresário ia gastar 50 mil. Eu tirei. Eu ganhei meus, meus livros de salário de cantor. Então, olha só, eu sugiro que vocês, quando você quiser se tornar um me pró, e aproxima, porque hoje nenhum cara que sabe tudo quer te ensinar alguma coisa. É ou não é verdade? É não é verdade? Cara, se você quiser chegar em mim, eu me ensino assim. Eu, não, velho. ensinar pra quê? Concorrente? Então você tem que interagir. Não é isso que a gente faz aqui? Então olha lá. Saiba como conversar com as pessoas novas que você tem interesse em aprender coisas novas. Essa aqui é uma fotinha minha. Carnaval, eu acho que é desse ano. Eu coloquei só pra... Onde a gente estava em Brasília mostrando. Ô, oh, meu queridíssimo! Chega aqui, chega aqui, Jeff. Só pra... Volta pra mim o slide Gente, esse aqui é o Jeffs aqui, ó, meu brother. Vem aqui pra zoar tô... <risos> Ó, tinha você aqui, <risos> Nossa, aqui, meu irmão. Esse aqui é um vereador da cúpula aqui, ó. Senta aí, você é convidado aí nosso, hein? Falei de você aqui, viu, Jefferson? Falei de você, tá funcionando aí? Deixa eu ver. Alô, um, dois, três. Alô, dois, três. Cara é tímido, não é, gente? Ok, ok. Daqui galera. a pouco você vai ver eu e ele aí, ó. Você vai ver. Quem que esse cara é? Esse cara é um canalha. Só um jogador, só um jogador. Só um jogador. O que, é que você faz na culpa? Fala aí pra mim. A gente tem o, os eventos de luta, né? Tem uns desafios da New Wave. Nós treinamos. E espera aí, né? Que a galera compareça nos compromisse, e dê um show. Nós vamos fazer um campeonato aqui no próximo evento, né? Ô Ricardo, nós vamos fazer um evento aqui, ó. Ah, quem tá sabendo da anime que vai ter em janeiro? Cúpula do Trovão vai fazer campeonato de videogame e demonstrar como ser um o grande Tekken jogador próprio. Tekken 7 é nós ah. forte, viu galera? Mas nós temos hoje tudo. Ó. Vamos lá. Ah, você oh. lá, meu irmão. <risos> Apareceu aí. Você aqui. e seu discípulo aí, ó. Sozinho. <risos> Use algumas alguma das coisas, no caso, né, que você pode contribuir em conhecimento. Como é que você me conheceu, cara? Vai cá, mim, hein, cara. Chega aqui na luz aqui, aí. Tá com a camisa da Copa aí, bicho. cadê a minha? Você trouxe é, Olha aí, bicho, o cabelo do cara. <risos> Pô! Mostra a camisa aí pra trás aí, galera. Aí, ó. Esse foi o evento anime fashion aqui, ó. Patrocínio. Tá aparecendo um pouco, né? Vem, vem! Vem de lá uma viagem, né? Que que o você, que, que você aconteceu quando você me conheceu, cara? Fala aí. Cara, eu fui comprar um console, um videogame com HD e modem. Ok, aí o vendedor falou, bora dar um treinozinho aqui, né? Vamos jogar um, um Def Jam. Aí eu falei, cara, eu gosto de jogar um Tekken, o, o Jefinho. O Jefinho falou, não, é. você, eu tenho um cara aí que vai dar bom com você. Eu falei, não, beleza. Sabe por quê? Eu cheguei na loja, nas lojas Goiânia. Pelo amor de Deus, gente, ache um desafiante pra mim no Tekken. E aí o pessoal de Campinas, não me conhece, vocês são aqui de Goiânia, quem é de Goiânia aí, quem é de Goiânia? Todo mundo, é né? o pessoal da, do campus ah, já vazou, né, porque eu queria um desafio, os, e aí, e aí? Aí eu falo, não, tem um rapaz que veio aqui perguntou, né, quem, quem era Bonitec quem tal, e não chegou ninguém, aí eu apareci e falei, não, então vamos conhecer esse cara, aí ele falou, não, vou te passar o número e vocês conversam com o telefone. Aí eu liguei pro sujeito, né? pai, eu falei: "Cara, eu jogo um tec lá". Ah, não, você não joga não. E tal. Você não joga nada, cê não pô, joga, cê joga nada. Você é um bebê, você é um menino. Menino, bebê, bebê, bebê, Eu falei: "Não, então nós vai marcar aonde vai ser esse e não, é onde vai ter o tech, hein. vai ter o tec. Pra tech. saber quem tá falando, quem é quem, né? Que é o cara. <risos> e aí, galera, tem um negócio pra confessar a vocês. Eu, infelizmente, não foi o que eu esperava, não, viu? Como é que foi, irmão? <risos> okay. Eu esperava que eu ia ganhar, poxa. A gente vai confiante, né? O cara desafiou. Vou ganhar dele, cara. Cheguei lá, moça. A gente sentou, jogou. Apanhei. Apanhei igual um bebê, né? Você tá lá dois tapas, toma o um sorvete daqui. Deveu uma lá que você teve que lavar a cara. Não esquece, bicho. Cara, minha esposa tá ali, não deixa eu mentir. Eu falei pra ela, meu bem, acorda, acorda. Tem um guise dando... Stand up, stand up. Eu falei, não. Eu, esse treino vai ficar assim, esse treino vai ficar assim, mulher. Não, vai dormir. Ó. Eu vou contracenar aqui. Contracenar. Ele é a mulher dele dormindo. Stand up. Amor, amor. O que, que foi, meu bem? Tive pesadelo. É um cara que me batia no vídeo. Falei, é verdade. Aí eu falei, vou treinar, esse treino não vai ficar assim não. Vou treinar, não vai ficar assim não. Dali pra frente a coisa ficou séria. Ficou séria. Ficou um pouquinho, né? Pessoal, olha o cabelo aí, não vai ficar cabelão ainda. É slash, oh, Porra, velho, cabelão é esse, Não Nunca vi eu ser cabelo solto. Só Aí eu fui treinei, peguei o personagem, o Paul Fênix, né? Foi e diminuiu a surra. Diminuiu a surra. Hoje, se brincar, ele bate em mim. Esse você foi pô. me então, surrou. Vamos treinando, treinando até ganhar mesmo. Tenho olha a certeza. Aí, ó. Saiba como conversar com pessoas novas se tem interesse. O dia que eu vi esse cara, ele soube conversar comigo. Você é um cara muito simpático. Eu sei que você tinha... Timidez chegar em mim. Hoje é meu irmãozão, <risos> vereador da Cúpula. Tamo junto, tamo junto. Só pra saber, hoje a Cúpula tá montando um canal, em todos os eventos que a gente tá indo. Eu tô pretendendo ganhar com isso daí, todo mundo vai ganhar. O nosso clube hoje é um clube consolidado, de amigos. E a gente só cresce se a gente reunir e conversar. Nós é um parceiro hoje né? do evento. Companheirismo, Vamos lá. O é bom. Só pra vocês saber. Ok! Esse dia foi um dia muito louco. Só pra vocês saberem. Que através de usar qualquer outra coisa que eu aprendi jogando, jogando, eu pus a minha vida. Quando eu quis ficar pró em alguma coisa, eu sou... Porque na verdade você não quer estudar. Você quer estudar? Eu não fui um bom aluno. Você não foi um bom aluno. Você é um bom aluno, João Vitor? Você é um bom, bom aluno? Você é bom aluno, Ricardo? Você é bom aluno? Você mente demais, bicho. Eu nunca fui um bom atleta <risos> na escola, cara. Era ruim, de inglês. Eu tive um jogo que me ensinou tudo de inglês. Ryman. Eu fiquei preso, acho que foi uns 15 dias numa fase do Metal Gear 1 oh, do é Playstation. É bom, Quem bom. nunca ficou? Depois, um, um primo meu, que morava lá em casa, e falava inglês, estudava aqui no, no campus, aqui na UFG. O Wiley, por que, que você não escuta o que o general tá ligando para você para falar, porque você não vai dar conta de sair daí? Aí um dia ele pegou um dicionário, então sim despertou o meu interesse do inglês. Eu odiava inglês, eu tive uma professora que era o Crois era o demônio. Então o que acontece? Aquilo ali, cara, aquilo ali, abriu meus olhos. Era pra colocar um C4 numa parede. E eu lembro que muita gente ficou presa. Aí tem, eu peguei o livrinho. Só pra vocês saberem. Peguei o livrinho e tal. Comecei a traduzir o jogo inteiro. Eu não queria fazer mais nada. Depois que eu traduzia tudo que estava em inglês. Hoje meu inglês... Gente, se eu falar pra vocês, não fiz curso de inglês, não. Só pra vocês saberem. Hoje eu canto numa banda... Hoje eu faço cover de Guns N' Roses, faço cover de Bon Jovi, Van Halen, Outer Bridge, as, com balástico, não sei o que mais. Tenho minha carreira consolidada, sou conhecido na internet. Para quem não sabe, pode olhar meu Instagram. Eu tenho 11 Facebook lotado em uma página. Você sabe por quê? Porque eu fiz o diferencial. Eu usei tudo que eu aprendi, tudo que eu tive que ou seja, a palavra pró, eu quero ser pró nisso. Eu não cantava bem, eu não tocava bem, confesso. Não confesso, não, toco, não tocava bem. Hoje eu sou guitarrista, toco sanfona, acho que tem até eu tocando sanfona. Guns rose, sei lá. Hoje eu vou fazendo on, on, on, 11 anos de banda Ciclone. Hoje eu toquei indo para os Estados Unidos, f, final do ano, cantar com uma banda que eu entrei, chama Sun Road, a banda... Viu o meu trabalho, eu quero você. Estou indo para os Estados Unidos e para a Europa, na verdade em janeiro. E vou chegar aqui só para o um evento. Nós, eu, hoje eu canto em inglês. Vou tentar cantar em inglês para americano. Você sabe de onde tudo começou? Metal Gear. Nossa, hein? Lá atrás. Meu pai falando videogame não vai te trazer nada na vida. Só que não foi o videogame. Foi a vontade de crescer, a vontade de interagir. Hoje cultura pop é o seguinte, quem não dá conta de se interagir, Cara, você é um cara tímido, assim, não tem como se interagir comigo, o é que você faz? Você tem que achar alguma coisa, não é? E quando você vai chegar numa conversa, não tem assunto, não tem conteúdo, tá conversa, você está da conversa, tem que achar alguma coisa. Então, as pessoas que se vestem de cosplay, é uma forma de interagir. Você acha que eu já não namorei por causa de cosplay? Já. não que você é casado, você acabou. <risos> <risos> ok, tá lindo. Você ali. nunca... Beba, né? Eu já usei música? Claro. Porque, às vezes... Hoje a sociedade tá tão fechada que você não tem como fechar, chegar na pessoa, cara. Você não tem como chegar. Uma vez eu, eu, eu, solteiro, meu gente, tava solteiro, tava namorando. achei uma menina de ale Arlequina. alequina, sei como é que fala. É, o personagem da Olha! Ya, mas... ya. Como que eu vou chegar nessa menina, que ela era atração do evento e eu... Cara, sem nada. Vou fazer assim, ó. E aí você fala comigo. E eu usei um amigo meu... Vai lá, conversa comigo que não tem. Eu sou um cara extremamente tímido. Eu não sou um cara que dá conta de chegar numa mulher que eu não conheço. Oi, oh, tudo bem? Queria interagir com você. Que desculpa que eu tenho, cara. Ah, eu vou falar que eu sou cantor? Aí cascou tudo. Ah, cantor é você vergonha, né? Já tem uma passagem, Já tem uma passagem já, já... De, de mulher, não. Não, não já nem. Usou isso, não. Maninha, já usou maninha, já usou mãe Cara, eu vi que ela era lequina cara. Eu não fiz um. Eu não fiz uma piadinha sem graça, não. Deixa eu ser seu Coringa, não. Não é que assim não. Fui falar pra ela cultura pop. Por quê, cara? É a única arma que eu tinha. Hoje eu tenho. Rapaz, a menina joga. Isso, tem, muito, tem muito tempo. Eu não te na época, não. Tem uns. né? Verdade. Fui falar pra ela de videogame, de Street Fighter e tal. Foi o assunto que eu tive, cara. Desse dia eu levei ela pra sair. Nós só namorou porque ela morava em São Paulo. Você vê, né, cara? Tudo abre as portas. Mas né, jogou umas duas partidas, não jogou? Não, não. <risos> Olha lá, eu, ah, eu não trouxe tanta foto, porque eu, eu fiz isso aqui 10 minutos de, de eu vim, estava tudo no notebook. Eu conheço todos os artistas hoje, muita gente me conhece, eu tenho foto com todo o meu portfólio, é forte. Eu também tenho clipe, viu galera, no YouTube, o Arle Oliveira, ali tem uma foto minha do Cristiano Araújo, pouco tempo antes dele, dele ir. Eu era amigo do Cristiano Araújo, eu estava projetando uma participação dele no meu CD, é o CD que eu terminei ano passado. Você olha assim pro cara roqueiro, eu toco sanfona, faço modão, sertanejo. Eu já toco, eu vivo de música, viu, gente? Vivo de música. Tô querendo me tornar youtuber. Usando o quê? A música, videogame, os jogos né Cúpula os... do Trovão, meu parceirão. olha nós um temos parceria com a... o oh, Fênix. Ó, nós temos parceria com o Gamecia, Razão Ó, eu tinha de usar você como portfólio. Isso que são meus patrocínios também, e os da Cúpula, ó. Eu tenho patrocínio... fala a verdade pra vocês, cara, eu não sou um cara assim, famoso. Eu ganho tanta coisa. E o meu dinheiro rende porque eu não compro nada. Olha só, só pelo que eu sou, as pessoas acreditaram. Academia, os painéis de leste que eu uso nos meus eventos. É, academia, né? Roupa, Scalibu, Isso aqui é a minha empresa, Talentos Mil Produções, que eu mexo com aula de música. É, produzo artistas, assim como Fagner Lopes. Trabalhei com o Cristiano Araújo. É, Mara e Maraíso. É, A banda Ciclone é bem entrosada, fala com muita gente, então não dá o doce crédito a mim. Esse é o Confecções São José, sou lúdico Informática, esse cara aqui me ensinou muita coisa. Gente, eu não sabia mexer com o Olha aí, ó. o cara é meu parceiro. Digital Bordados, a Son hoje me dá todo o suporte de instrumento. O, o meu sobrinho sabe, vai dizer: eu tenho 19 guitarras, é, 22 violão na minha casa, 3 teclados, eu não sei nem onde enfiar instrumento. Meu sonho de instrumento, já foi realizado. E eu sou o quê? Sou nada. Max, Jacaré Bebidas, todos os meus eventos de bebida de graça. Isso aqui é a minha logomarca, o Alho Oliveira. Explosão Games, Power Music, Academia, e a Turbo, que trabalha com é, montagem de eletroeletrônica e detetização. E aqui está fechado. Está fechado. Aqui aqui, ok. Tá bom. Então, gente, ó. Isso aqui foi a entrevista que eu fiz. Estou querendo levar... Ah lá, tá. eu coloco sempre... meu. A 2 estava aí na época, né? Então, é o seguinte. Esse aqui, ó. Só mostrando os parceiros meus. Sempre ganhei tudo. Foto. Esse, trem. esse aqui é meu amigo Oswaldo, cantando comigo. Vem cá, ô cabeludo. Ah, tá. Então tá bom. Então, olha só. Só quero mostrar pra vocês. Se hoje eu sou alguma coisa, não é o videogame que me deu. Mas é a vontade de me tornar um cara pro. E videogame abriu minha cabeça. Naquele dia que eu vi aquele cara, então eu usei tudo isso pra ser quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje? Eu sou cantor, professor de música, sou formado em Gustavo Ritter, na UFG. Sou formado em... Essas ah, escolas de música, tudo. Gustavo Ritter. E um no, bom jogador, no, no, no jogador de vale. tech, viu? E um bom jogador <risos> de tech. Fiz também administração. Isso só foi possível porque eu mudei... A minha vida mudou quando eu falei, eu quero ser pró. E como se tornar pro não é fácil. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês. Adiciona a gente no canal. Eu vou dar brinde para a galera que quiser adicionar a gente na internet, tá bom? Obrigado vocês. Espero vocês em janeiro. Na verdade, o evento de janeiro vai ser forte. Muito bom, muito bom. Tá? Eu, eu chamei você de Jefferson, mas seu apelido é Saroba, né? É nóis, filme forte. Fui capoeirista a vida inteira. É... Pessoal, é, pode trazer aí para mim. Nossa, lembrou, né, Ricardo? Você nem foi, cara. É, eu vou dar esse brinde aqui Pra quem vier aqui e mostrar Que adicionou a página da anime Só tem dois, acabou? Nossa, ontem tinha mil <risos> Quero agradecer ao pessoal da, da parte do Campus Party Pessoal do, da anime, ao Ricardo Eu espero vocês em janeiro Lá vai ser um evento, vai ser bem maior É aí, né? Aniversariando aí? Oh, então você vai ganhar um. Obrigado, gente. Espero vocês na próxima aí. Tchau, gente. Valeu, Espero galera. ter ajudado aí, abridamente Valeu, de vocês. Ele. Seja gamer pro ou pro em tudo que vocês fizeram. Tchau. Não desista dos sonhos, hein? Corre atrás, Você é capaz, sempre vai ser. Nunca desista de você, meus queridos. Bora que nós vamos fantasiar agora, zoar agora. agora é Valeu, hey gente. <risos>